não tem assim é, calmo para o lado do nosso nascente né? porque é, em cima da nossa nascente tem a lavoura deles ainda, onde pega água pega veneno e quando chove o veneno corre tudo para a água né? então isso é a nossa preocupação também que vem atingindo, ao lado tem a do, do de milho e de soja então quando chove cai tudo o veneno para dentro da da, da nossa nascente. Então quem mora na divisa já é contaminado pelo veneno. Então a gente sofre de vários tipos, a gente sofre o ataque aqui de Mato Grosso do Sul. A senhora pode me dizer o que, que aconteceu com o olhinho dele? Fica acendendo. Fica acendendo quatro o dia. Aí fiquei embaixo da barraca, Aí tratou com a socinha. Ah. Fica saindo uma aguinha uhum. do olho dele. Direto, sim. Ele tem um olhinho maior e o outro menor. Tem a ver é. com isso? aí é fica assim mesmo. Porque agora acho que está até o ano trimestre, né? E eu. O... Eu falei assim: acho que vai perder o olho dele. Não sei se o médico falou que ele enxerga dos dois olhos. Não falou nada para mim, até go agora. Aqui ela tá aparecendo todos os carros. tóxico, veio vômito, veio febre também, diarreia, até para o adulto, até para a criança, uhum. mas é difícil atendimento aqui. aqui. Existe uma orientação para os agentes de saúde não entrarem nessas áreas que estão em conflito? Existe mesmo. Hum. Por exemplo, eu vim aqui, eu, eu vim só por causa do meu abuso mesmo, eu vim aqui eu falei assim, Albina, albina, albina vai perder a emprego. Fala, deixa que eu perdo toda a coisa, mas eu vou mesmo lá. Se eu morrer, a terra vai ficar para a minha população. Se eu não morrer, também, mesma coisa, eu vou atender. Por isso que eu vim. Né? Ele fala que não é para entrar na área retomada, porque é, não estava publicado. Mas agora a terra já está publicada. O índio pode estar assim debaixo do árvore, debaixo da lona, pode até estar no banheiro. O doutor que tá, trabalha com os povos indígenas, ele tem direito, de, é obrigação. Que nem o, o Adalto fala assim, não está fazendo isso, é porque tem ódio de indígena. É porque não gosta de índio. Então, se não, não, não gosta de trabalhar com índio, que nem eu falo para as pessoas, não fica ali só por causa do dinheiro, gente. Então se vai ficar isso só para ganhar dinheiro e não atender povos indígenas tem que sair fora Hoje, é. dando berço pedindo pelo amor de Deus, a favor do Sim. povo Guarani Kaiowá, porque quem sofre é aquele que está lá quem sente a dor na pele é aquele que mora lá e aquele que não mora, vai falar mesmo que é por parte da saúde está tudo bem né? e porque quem sente é a pessoa que mora lá a pessoa que passa necessidade a pessoa que toma veneno, que, que foi jogado na água, aquela pessoa que toma aquela água envenenada, aquele que sente dor. <risos> Por isso que os Guarani Kaiowá, tantos povos indígenas em geral, respeitam essa natureza. Então por isso que a gente não destrói, né? e, e os não indígenas não, né? eles já pensam totalmente diferente. Vê a terra como um ponto de riqueza mesmo, de mercadoria, né? de venda, de compra. Então é isso que pensam, e para isso eles têm que destruir o que já tem né? sobre os recursos naturais. Eu queria viver como antigamente. A gente não consegue viver como antigamente, porque os fazendeiros passam tudo. Veneno, matou todas as matas. Eu queria viver como antigamente minha avó vivia. E a gente quando fica doente aqui sobre veneno, é, nem vem o carro da CESAI para atender a gente. E, e a gente não consegue pra sarar porque não tem ruim, carro febre. da Cesar e a gente fica com febre, com tosse. Guaxire, a gente quer, gosta de brincar de guaxiré, que é a nossa dança. A minha avó falou pra mim quando era, era, era menina aí a minha avó morreu lá chamado tem de a gente lá que a gente vai morar quando lá, lá a gente vai morar porque a nossa avó morreu nossa tataravó morreu também a gente plantaram fazendo o e desmataram toda a nossa então, a platão, vir, des nosso, nosso, nosso plantinha árvore e não cresceu uma nossa planta quando o trastor passou em cima da nossa planta. Você lembra? <risos> Lembro. E todas as crianças ficaram, ficaram doentes quando passaram o veneno em cima da água. Quando, gente, quando eu era criança eu vivia bem na mata Oreiro. A gente, a gente ficava na mata, tinha muito remédio. Tinha muita madeira para fazer a casa, a gente não precisava sair. A gente, nosso pai fazia a casa grande para nós. Tinha bastante remédio. E agora a gente está no limpo aqui. Você deixaram, Eu não eu não fio,